<risos> Calma, moço. Deixa eu lhe sair, vai aí. Calma, moço. Deixa eu pegar noivo aqui. Ai, é. Deixa eu pegar aqui. Faz isso, ele vai tomar raiva. Você, ele é meu que tava Ô oh, Faís, deixa eu pegar. No, deixa eu pegar no Ivan, meu amigo. Nossa, pega, né? Deixa eu pegar no Ivan, moço. Olha mexendo comigo aí. Ô oh, Faís, deixa eu pegar. Olha lá. Olha deixa. deixa, moço. Ah. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar, moço. Aí, Faísca, eu também. Aí, Olha, mexendo. Deixa. Deixa, moço, pegar no Ivan. Ah, deixa eu pegar no Ivan. Deixa, moço. Faísco. Deixa eu pegar o Ivan. Deixa eu pegar Ivan Deixa moço Aí ó ah, Deixa Peguei ele, Pega ele, tá mexendo <risos> Ai. Deixa. Ele morre, morre Se você ficar com raiva, morre Deixa eu pegar no Ivan aqui ó Olha a galinha lá Na porteiro. Aqui ó, vai, vai, faz, vai, faz, vai. vai tá, pega no igual, pra ver se vai morder. Oh, Ai, velho, Ó a é eu Jennifer be... mexendo. Se, say, be... se eu pegar, eu ia mexendo. Tá, tá,